Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de leão. Lembrando que semana passada não trouxemos leitura. Então, essa semana eu vou estar compensando com uma leitura mais aprofundada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber como está o momento de leão... E qual mensagem precisa ser transmitida? Continuo seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos, tá bom? E hoje a leitura vai ser profunda. Meditação. E vamos cumprimentar com esse outro tarô. Deixa eu já pôr para cá, porque vai ser bem extensa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar mais pra cá. E já vou deixar por aqui para tirarmos mais ao longo da leitura. Leão, é o momento de você estar em modo meditativo, no sentido de apreciar os pequenos detalhes no seu dia, com total atenção. Esse é o sentido da vida, uma oportunidade para apreciar cada segundo. E não para se distrair tentando fugir disso. Apreciar tudo aquilo que você já tem ou já viveu é uma ótima forma de esperar com paciência a resolução dessa situação que você quer resolver. Se você fez a sua parte, solta, tira o foco dos resultados... Solta a expectativa que no devido tempo você vai colher os frutos, sim. Então, troca essa energia de pressão por gratidão. Vem prosperidade, vem parcerias, pode vir também um amor. É você estando à frente do seu império, ampliando mais a sua visão diante dos acontecimentos de modo empreendedor e se houver uma mudança brusca isso não vai te afetar pois você estará emocionalmente controlado lembra do que falamos lá no começo a vida é uma oportunidade para apreciar momentos e evoluir com isso não para se distrair ou querer fugir esse controle emocional que vai te manter bem, alegre e satisfeito. Independente dos altos e baixos e manter o seu entusiasmo intacto. Olhe o sol, trazendo clareza, mais motivos para ampliar a sua alegria, paz, momentos bons, para você sentir a energia da proteção da inspiração e da criação, se tornando um co-criador da sua vida, é como se você estivesse entendendo o sentido de se manter em meditação, para vibrar na mesma frequência de tudo aquilo que você espera obter da vida. O poder está dentro de você, só saíram cartas boas aqui e apenas uma de oscilação que é a torre, e de baixa frequência mas se você se manter distante emocionalmente tudo dará certo e vamos tirar aqui mais Você está recebendo a chance de prosperar e sair desse isolamento. Porque quando falta peças para completar o quebra-cabeça, a tendência é se isolar e querer um distanciamento do assunto devido a exageros ou ilusões, tentativas que não deram certo. E é um momento de calma, para saber lidar com essas emoções acumuladas. Porque por mais que você diga que está tudo bem, ainda tem um sentimento de algo que feriu você. E limpando esse sentimento, que pode ser voltando ao momento do trauma, mentalmente e refazendo a cena, você vai notar uma paz. E leveza, conforme os dias forem passando, você está com potencial para compaixão, seja dividindo o que você tem com as outras pessoas, de modo a se sentir bem, seja com ajuda física ou material. E também está recebendo realização amorosa. Que te traga a sensação de prosperidade completa. Vai ter uma conversa esclarecedora com alguém. Um resultado justo. É a justiça divina atuando e trazendo o melhor para você. De modo harmônico. Pode ser alguém entrando na sua vida. Pode ser um relacionamento se tornando mais sério. É o começo das coisas acontecendo e o que estava parado se movimentará. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Então vamos lá. A carta da plenitude. A plenitude da vida é viver o momento do agora, que bem vivido vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão.